Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro episódio da nova série Survival 1.19 Minecraft Magalo tem aqui, já gravei o episódio da Duda. Adoro Duda, tá, tá aqui perto. Tchau, tchau. Ai galera, vim aqui pra um lugar que vai dar um show melhor. Meio gripado Cara, tá meio travado Tá meio travado meio... Olha, vou matar o porquinho aqui já, né? Ah oh, não, Duda, vai lá, cara Mas e daí, cara? Aqui, eu vou matar meu Deus do céu, que pessoal que eu. Meu Deus do céu, você tá doido? Vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui porquinho. Ah, porquinho é, é da Tá Não morre de jeito nenhum. Pegar aqui, ó, madeira pra gente fazer nossa casa. Em primeiro episódio, vou tentar fazer a primeira. Estamos aí no Minecraft 1.19, né? Bora jogar ensinar vocês um... Os segredos, né? Do Minecraft. Tem muitos segredos. Tem muita coisa que nem a Maria Eduarda Nem a Luisa sabe e eu vou impressionar elas. Nessa nova temporada aí De Minecraft. Maravilha, né? A primeira vai ter mais um ponto vai ter outra temporada né tudo de novo survival raiz sem mod sem cheats conquista vamos tentar fazer todas as conquistas por mais vamos quebrando aqui quebrando pegar pedra Pronto, peguei três, quero sim table, vamos fazer aqui, caramba. Fazer uma picareta de pedra, eu consegui pegar esse carvão com a picareta de madeira, acho que dá, mas eu quero quebrar mais rápido. porque <risos> okay, eu já achei, já vai ter um monte de carvão aqui. Obrigado, tá gravando um vídeo da seu ai, ah, eu vou gravar um vídeo aqui, né? Só a Luísa, que... não, a Luísa é aquela mulher feita, entendeu? <risos> Cara, vamos coletar aqui. Eu gosto de fazer muita carne, então. Gosto de, de ter tudo de monte aqui. Gosto de ser rico, né? Quem que não gosta de ser rico no Minecraft? É, Mas. Beleza, eu sou o Gabriel. Cara, já passou Tá, calma. Ih, peguei só uma pedra, credo? Não, ah, não. Aí que é brincadeira uma coisa dessa. Quero ser Tá lá, vou adorar. Que não peguei pedra. Isso é brincadeira, viu? Nossa, que tristeza! Fui lá pra pegar pedra, não peguei a pedra. Oh meu deus do céu, mas vamos pegar a pedra aqui. Um de pedra e é quase um copo. vou mandar um oi no chat, vou mandar aqui ó, é... vou mandar oi Maria aqui ó, oi Maria no chat, nossa que demora, oi Maria, oi Maria, oh meu Deus, que complicado escrever Maria, Oi Maria, Oi Maria, Eu mandei oi Maria, agora vamos fazer aqui a nossa ferramenta de pedra, que é isso aqui e isso aqui, não tem necessidade de fazer espada, né, espada não tem necessidade, ah, aliás, a gente tem que fazer uma... Eu tenho que ir atrás de ovelha pra fazer campar e a Luísa, porque senão não tem como eu dormir, né? Eita, principalmente quando... Calma, tô sem barulho de ovelha. Ah, aqui do meu lado. Cara, eu preciso falar com a Maria Eduarda, mas onde que ela tá, velho? Onde ela tá, mano? Olha aqui, ó, outra ovelhinha, aproveitar. A gente já pega e já faz um, um bifezinho. Duda está dormindo, né? Agora vamos ver se a gente encontra a Luísa. A Meu Deus, o que, que é isso aqui, velho? O aqui é obra de um Agora... Eu acho que eu não sei o Eu acho que... Ai meu Deus, eu vou morrer. É melhor -me. que mim Eu só pegar um Dois bonitos dormir, tá? Mas eu já Tem na hora que eu dormir A noite de dormir Nossa senhora perfeição de gostar tá. uh, bora bora bora em, em pra outro canto o que encontrar encontraram ela para tentar bora para a barata de dia ó oh. o que ela está bom que eu não estava bem grande pessoal deixa o like tá se não tiver dando para escutar o áudio vou ver se na edição consigo aumentar o áudio para ele ficar bem alto né nesse primeiro episódio né deixa eu só ver se tá gravando né porque vai que grava e eu tô ferrado cara aqui seria perfeito para minha casa aqui vai ser a minha casa mas eu preciso achar o pessoal pra ver se aqui tá, tá legal. Tá perto, né? Tá perto deles. Olha, se estiver longe. Esse pessoal tá longe. Tá longe, mas, mas ele tá perto. Ó, uh. oh, aqui ó. Um Raso, raso, raso. é cara nem encontro corpo mulheres. Vamos e seguir reto, Olha, então. temos uma caminha extra. E eu tô passando fome também. Sinto que tá travado, velho. Tá muito travado. Tá muito travado. Sempre a gente encontra de dois em dois, né? Eu nunca tem três, quatro. É só dois em dois. Adicionante. Agora vamos só. E reto é, aqui. Que eu acho que aí a gente encontra elas. Cara, eu tô no meio do nada. Eu acho que eu perdi elas pra sempre. Se eu não falar com elas, elas. Não tem como não. Mas como que eu falo? Não tem Discord, cara. A gente tem que instalar o Discord aqui. Nossa senhora. Aqui tem. Pera, vou lá falar com elas Maria Eduardo Faça as coordenadas e seus números 116 116, 136, R$616,00 Vamos se encontrar Quero ter um moço Será que vale a pena? E a gente já volta pra casa Com o um cachorrinho Ela passou os coordenar Aqui pra mim Calma, calma, calma, calma. Vamos entrar lá, vamos. Cadê o tom? Vai de primeira. Ai, papai. Olha outro. Vamos voltar com dois logo de uma vez. Vai, vai. Vai de primeira, vai. Não vai de primeira, vai. vai. de primeira. Olha. Ih, já veio elas. Olha, estão fazendo casa. Olha, já estão fazendo casa. Olha. Não. Já estão fazendo, é <risos> <risos> oh, fazendo casa. Ó, Já estão fazendo casa? Calma aí. Nossa, já tô fazendo casa. Já tá fazendo casa. tô mais Caramba, gente. Eu, eu enquanto vocês estavam fazendo casa, eu já tava pegando meus cachorros. Olha Eu também vou fazer já. Ó, Cliper, ó o Clipper, ó Creeper. É que ele me viu ele. <risos> tá, eu já vou fazer a minha aqui perto. Pra aproveitar, né? É, aí já fica todo mundo. Tá Agora, onde vai ser minha casa, eu não faço ideia. <risos> você já fez as cama? Eu, eu já fiz uma. É, então tá bom, aqui eu tenho uma cama O Bias não acredita eu consegui fazer uma espada de madeira e uma parte madeira. Eu tinha madeira Mas é horrível, você tem que pegar pedra. Só você fazer uma picareta de madeira, quebrar pra baixo e pegar pedra. É de boa. Eu já consegui carvão, já consegui umas coisas já. Maria Eduarda, pode vir pra cá? Tô com fome, cara. Vou colocar carne aqui, ó. Vou colocar aqui vou colocar isso aqui, ó. Ah... Desce, acho que recupera três, dois, alguma coisa assim. Essa calma é boa. Poxa, o que eu tô acontecendo? Tô quebrando a pedra, não tô quebrando a pedra nenhuma. Você tá quebrando ah. com o quê? Eu tô quebrando pra parte de... Pai, também, né? Pra quebrar pedra tem que ser picareta. <risos> quebrando com... Voltar. Hã? <risos> Piorou. Piorou. Tem que ser. Tem que ser com tem, que, tem que, ela, que ela fala. Você quer quebrar com um pá de madeira, pedra? Oxe, gente. Ah. Você quebra a pava, não quebra a madeira. Oh, você quebra a pava, não quebra a pedra. E vai cair, isso aqui é chato. Cachorro é chato, no meio. Vou deixar desprezo aí. ó. Ninguém manda ficar vindo né? aqui no buraco. Nossa, nem peguei tanta pedra assim. Vem aí, ó. Senta, senta. Agora eu vou quebrar a pedra. quem é casa vai ser de pedra. Nossa Senhora. Eu não tá no lugar certo. E pra Você é muito inteligente. Pronto, agora eu vou construir a minha casa. É. Então é o seguinte, tem oh, cara estragando aqui ó foi é. galera vamos lá que eu tenho umas pedras pra pegar a laca toda que eu fiz esse negócio aqui ela tá bem retinho bonitinho aqui ó isso aqui ó tá tudo bonitinho aqui aí ela pegou umas pedras ali uma bruxa aí ó. aí ó ó ai tô lento mas, ai, que merda Vou falar aqui, assim, ó Opa Beleza, vamos dar Vem buscar a encomenda A encomenda tá nesse balutinho Tchau, tchau Muito obrigado pelas pedras, hein Você quer dizer igual ao meu? Seu chapéu é igual ao meu? Eu tô achando estranho isso aí, cara Tô achando estranho Vai, tchau, tchau Ô meu Deus do céu, tchau. Eu estou com a fome. Mas esse ficou o resultado da minha casa nova, né? Meu castelinho. Terminei ele todo. Só falta decorar. né? Aqui, ó. Aqui dentro tá vazio. Tem os baús. Só tava tá, os dois baús. Aí aqui tem as fornalhas. Aí tem essas três fornalhas. Aí vai ter uma fornalha. Uma fornalha. Aqui. Tem o meu quartinho, subindo aqui, ó. Tem o segundo andar do meu quartinho. Subindo mais um pouco no terceiro andar, que é uma sua casa aqui. uma torre, que eu consigo ver tudo. Olha, tô vendo uma explosão ali, cara. Meu Deus. Vai morrer pra eu subir, cara. Morreu. Eu posso esse, esse eu que lá correr, Corre. Tchau, tchau, gente. No final, o meu vídeo agora. Aqui, ó. Então terminei o vídeo de hoje no primeiro episódio da série Maga Elos. E no próximo episódio a gente vai fazer uma mineração, entendeu? Aí é assim que ficou a minha casa. Né? No primeiro episódio. Amanhã. Amanhã não. Amanhã. Quinta-feira, ó. Quinta-feira vai sair esse vídeo, né? Hoje é quinta-feira. Pra vocês se estão vendo o dia que saiu. Aí o próximo episódio, o episódio de.. Número 2 vai sair na terça. Então só vai sair episódio toda terça e quinta dessa série. Pode ser? Então é nóis, tamo junto e falou!